Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do programa, gente. Mesmo no feriado, estamos todos aqui abordando todas as questões. Nós estamos nesse mês como parceiros de mídia do evento Hero Games Brasil, então a gente vai reservar esse mês nas entrevistas aqui na Rádio Geek, lá no Drops de Jogos, para conversar um pouco com os desenvolvedores, falar um pouco sobre o evento, entender tudo, hoje é dia 15 de novembro de 2022, entrem, compartilhem, daqui a pouco eu vou estar mandando lá nos grupos, é, para todo mundo poder participar, mandem perguntas pessoal, eu vou mandar lá nos grupos para todo mundo ficar realmente bem informado. A gente está com uma convidada super especial hoje, que é a Cabe, Gabriela está aqui com a gente já nos bastidores para a gente falar um pouquinho da palestra dela no dia 23 de novembro. Obrigado aí a todo mundo que está conosco aqui nos acompanhando. eu Estou vendo aqui, só se eu não fiz nenhum problema, a Carla, a Carla Gabriela, desculpem. É, e a gente vai continuar seguindo aqui. Junto dela vai estar o organizador do evento aqui, que é o João Guilherme te Fala, João, tudo bem, querido? Como é que você está? Boa noite, tudo bem, meu amigo. Cansado, mas feliz, realizado. É isso aí, a gente vai continuar divulgando aqui os jogos e todas as questões. Fala, Keb, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao News Games para falar um pouquinho do seu joguinho e da palestra que você vai falar lá na Hero Games. Tudo bem? Como é que você está? Oi, gente, boa noite. Estou ótima. Estou ótima, fora o calor, né? Começou a primavera, começou o calor, já estamos chegando no verão também. Tá fado. E, esse, e esse tempo tá todo louco, né? Tem dias que tá extremamente frio, tá extremamente quente, mas hoje tá apelando mesmo. Keb, é você, Cab, você. você lançou esse jogo que é o, o bem feito joguinho aqui. A gente tá. o bem feito, que é um, um, um joguinho retrô. Eu vou mostrar aqui só o trailer dele e eu queria, eu queria que você explicasse para nossa audiência qual que vai ser o tema da sua palestra é, no dia 23, como é que você vai falar a respeito do jogo, mas eu vou rodar o trailer dele antes para a galera saber do que se trata aqui. Um minutinho e 22 segundos só para a gente acompanhar, vamos lá. Uh, não, então. <risos> o fundo é mais estourado. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É, o trailer deu, uma, deu um lagzinho aqui, mas pode, pode explicar qual que é a ideia do jogo. Uh, não, então, bem feito, na verdade, ele é um Walking Simulator, né? Ele é um jogo bem simples, na verdade. Uh, que ele é todo baseado na subcultura de Creepypasta, né? Uhum. E quebra de quarta parede. E ele foi uh, um experimento que foi se tornando sério com o tempo. Assim. Ele foi um jogo que começou super experimental. E numa brincadeira, né? E Ele, ele tem acabou... um pouco de Lavender Town de Pokémon? Que é uma das pastas, né? Tem, tem. Não pela cor, eu juro para vocês. Uhum. <risos> a, a escolha do, da lavanda, né? Do, do roxo, super, não é por causa de Lavender Town. Mas Lavender Town acaba sendo, né? Tipo, uma das das nossas referências, né, eu sou particularmente fascinada pelas subculturas dos subgêneros do horror, né, desde a que passa até, tipo, hoje em dia, né, o analog horror, né, que tem ganhado proporção e tamanho na internet, né, o horror liminal, que também tá, tipo, ganhando destaque na internet, né, que tem até já seus subgêneros dentro do subgênero, já tem as backrooms e tal, né, Uh, e o bem feito acabou sendo um, um filho dessas paixões, né? Feito em videogame, né? Uhum. E o projeto de game design do bem feito, né? Ele começou num escopo muito pequeno, né? Ele começou num escopo muito reduzido, muito, muito tem arestas, né? Muito lapidado. Uhum. E a gente resolveu ser fiel uh, a essas arestas lapidadas até o final, né? E, e aparar essas arestas, reduzir esse escopo completamente, tipo, o game design focado né, nesse walking simulator que seja super fiel à ideia central, que era, tipo, a UI e a UX do jogo serem, tipo, as antagonistas principais do jogo, né? Serem, tipo, o stress do jogo, serem, tipo, essa uhum. contra-revolta do jogo contra o jogador, a gente decidiu tipo respeitar até o final essa ideia e deu no que deu, né? Bem feito, deu certinho. O bem feito deu certinho com essa subcultura que você está falando, que é, é justamente subverter os jogos. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, acho que é legal, até rende um corte de vídeo, o que, que é uma creepypasta? Qual que é o conceito básico de uma creepypasta? Por que, que ela é tão cultuada na internet? Por que, que se criam tantas lendas em cima dela? Ô João Guilherme, se você quiser também fazer pergunta, fica à vontade. tá? Eu só vou partir aqui do começo para dar um norte para a conversa. Vamos lá. Então, uh, a creepypasta, na verdade, ela começa super, uh, já, né? Ela já começa como um subgênero do horror na época dos buzz, né? Na época do, do buzz das fanfics, né? A creepypasta uhum. já é, tipo, uma, uma, uma alteração da copypasta, né? Que já era outra subcultura, né? Que era super repetição de uma ideia que, tipo, que populariza, né? O que, que vem antes, o ovo ou a galinha, né? A ideia popularizou antes uhum. ou ela foi super repetida até ela popularizar? A né, copypasta está aí até hoje, um monte de meme vira copypasta, que é basicamente para aqueles textos né, que parecem tão uhum. absurdos, tão deslocados da realidade, tão surreais, apesar de serem cotidianos, que a galera fica replicando na internet de novo, de novo, de novo, de novo, né? Alguns até viram tipo, ferramenta política, né? Tipo Sim. de zombatória né, a, a textos reacionários, né, personagens reacionários. Né, com seus textos deslocados da realidade, né, sem tato com a realidade, e esses textos vão se replicando. A creepypasta, na verdade, ela é pegar uma mídia, né, originalmente, né, hoje passa é tantas outras coisas, mas originalmente ela era pegar uma mídia e reinventar essa mídia, né, originalmente, assim, por fanfic, né, por textos criados a partir dessa mídia. Né, com terror, explorando aonde ficava né, o Ankeny Valley, né, aonde ficava uh, essa estranheza nessa mídia, mesmo que ela não fosse parte do terror, né, mas essa mídia original tinha alguma estranheza, despertava algum sentimento de estranheza, de, de absurdo. Né? Então, tu pega esse elemento de estranheza e cria toda uma subhistória, né, que normalmente uh, narra a experiência individual de alguma pessoa fictícia, experienciando essa mídia, né, uhum. e algumas coisas estranhas acontecem enquanto ela experiencia essa mídia, né, essas coisas sendo ou dentro da mídia ou fora da mídia ou, ou em ambos, né, às vezes a pasta, né, brinca com esse atravessamento, né, o paranormal começa dentro da mídia, aí sai da mídia, vaza para a vida da pessoa, né, da pessoa começa a viver aquela paranormalidade tudo dentro da mídia, Daí a gente tem clássicos como... Né, o bem afogado que era uma clip passa super clássica de major Mask, que não é um jogo originalmente terror mas que tem esse elemento do ankinivala né tem essa estranheza tem esse bizarro e que é explorado né no bem afogado né uh, tem a, o episódio proibido do bob esponja né que é outra clip passa super famosa né que o lula molusco suicida né que daí tipo, pega né o, o, abre aspas Uncanny Valley do bob esponja e, e expande isso né as estranhezas que o desenho tem, que normalmente esses cartuns, né, noventistas e dos anos 2000, né? Tinha aqueles humores muito subtextuais e normalmente esses humores caíam mal, né? Uhum. Não caíam mal no sentido de ser problemático, Bom, às vezes era, né, mas às vezes caía mal no sentido de, hum, que estranho, porque às vezes eram muito piadas internas ou de cultura pop estadunidense, né? Ou até entre as equipes de animadores, né? isso dava essas brechas para esse Vale Valley que criou essas várias e várias né? Hoje em dia tem muito horror analógico e pasta com Garfield, por exemplo. Né? Garfield virou assim, o novo foco das creepypastas. Estava né? tá me falando que tem um outro trailer mais recente do Bem Feito, né, para mostrar, que eu acho que é aquele <risos> antigo. Eu vou atrás aqui só para mostrar. João, Você se tem alguma pergunta para... Pra... Vai lá, não, manda ver. Eu tenho cabe uma pergunta menos técnica e mais curiosa, tá? É. É, o que que assim esse nome bem feito ele é algo pensado ou surgiu de repente assim espontâneo e tal? Ele tem algum ele já ele tem algum objetivo específico em relação ao próprio jogo? Acho que dá para dizer que ambos, no sentido que... Bom, pr primeiro de tudo, assim, a gente fez essa questão, né? E a gente pretende continuar com esse compromisso dos nossos jogos terem o título em português, português BR, né? Uhum. Uh, para nós, isso é uma identidade muito preciosa, né? Uma coisa que a gente não pretende revogar de forma nenhuma, né? Uh, e a questão do bem feito, originalmente, ele ia se chamar só feito, né? Ponto de exclamação, uhum. né? Porque era justamente, assim, desse... Uh, o... Projeto terminado. Não, concluir, mas não o, o, o projeto de gameplay, né? O game design dele é que tinha essa, esse ritmo de gameplay, né? De cumprir as tarefas, né? Uhum. E que tinha essa estética, né? Que segue no jogo, de notinhas do que fazer, né? tinha de compras, né? Na geladeira, né? E nos veio à cabeça, nos aludiu, né? Aquele checkzinho que se bota, né? do lado, né, quando se faz a compra, ah, fiz a compra, checkzinho né, feito, feito, feito, então. né, só que para nós fez muito mais sentido, tipo, bem feito, justamente pelo twist, né, do, do, do jogo, que é tipo a UI mostrando assim, não, não foi, não, não foi eu que te obriguei a fazer o que tu fez, né, foi tu, tu era o jogador, tu tava, tu tava no controle, né, estava na, nas tuas faculdades mentais decidir isso ou não, né? O jogo, uhum. ele não declara, mas ele é uma sandbox completa. Tu pode literalmente zerar o jogo sem fazer absolutamente nenhuma tarefa, né? Então, a, a né, modesta parte, a magia do bem feito é nunca declarar isso, né? Um, um dos motivos que o bem feito foi dirigido dessa forma foi justamente assim, que a gente já tinha jogado Undertale, etc. Né? Muita gente, inclusive, compara com Undertale e tal. Eu costumo dizer uhum. que não é exatamente inspirado em Undertale, mas querendo ou não, o Undertale meio que instigou uma coisa na minha cabeça, que pra mim uma das coisas que destrói um pouco a experiência do Undertale, não me entendo mal, adoro Undertale, é que na primeira cena do jogo é, de, é entregue o twist do jogo. Na primeira cena do jogo. A ele, não faz, fala... ele não faz um mistério, né? Ele não coloca um suspense já. É, a, a Toriel te fala na primeira cena do jogo que tu não precisa matar nenhum bicho, ela te declara isso com todas as letras assim não precisa e quem te ensina a matar é alguém que te ameaçou é alguém que, que declara a perversão né então o jogo declara na tua cara assim né tu vai para o caminho genocida se tu quiser né porque tu sabe que não precisa tu sabe que pode pelo caminho pacífico né eu quis fazer um pouco diferente o, o bem feito ele é essa sandbox completa né tu pode fazer qualquer tarefa ou nenhuma ou todas né? E o jogo em nenhum momento te declara, olha, tu não precisa fazer nada. E é muito engraçado que quando a gente assiste as lives, né? A gente adora acompanhar todas as lives, a gente não gosta de perder nenhuma. A maioria dos players, eu diria que 92% dos players fazem absolutamente tudo. Porque era essa brincadeira que a gente queria fazer, né? A gente estava brincando com o um sistema de achievements, né? Com essa com essa sanha que a gente ganhou nos últimos 10, 15 anos de caçar objetivos, né, por causa da endorfina. Né? Então, bem feito, tem todo um trabalho de despertar essa endorfina, tipo, o Reginaldo dá giradinha, ele faz o doizinho, dá um barulhinho feliz, etc e tal. Tem, tem todo um processo de UX, né, da experiência do usuário no jogo, que, que faz ele acreditar que isso é top. Né? Tipo, bora fazer tudo, né? porque tipo, eu estou uhum. sendo recompensado. Né? Então, uhum. é isso que eu tenho que fazer. E funciona, né, tipo, o jogo te manipula até o final, até que o jogo, te tipo, olha na tua cara e diz assim, então, se eu falar, tu faz, né, nada que eu falar vai ser questionado, né, tu não vai questionar absolutamente nada, se tá escrito, tu vai obedecer, né, tu nem pensou duas vezes, né, porque é justamente sobre isso que a gente queria brincar, né, a gente pegou isso como projeto principal, assim, a, a experiência do usuário e como é apresentado na UI é o antagonista do jogo né, é um manipulador psicológico, é um gaslighter, né. E é uma grande crítica ao rumo que a indústria tomou também um pouco, né, Kevin, sem extrapolar a mensagem do jogo, não tô falando que, é, que, é, que tá tudo isso lá, mas o jo Eu os jogos, não vou eles... T... Diga. Eu não vou mentir, era, era. Era, era isso, Foi. né. Porque jo jo os jogos, eles te colocam o quê? Pra você matar as pessoas, pra você exterminar um inimigo, pra você tomar territórios. E ninguém te perguntou antes se você realmente <risos> queria fazer aquilo ou as implicações que aquilo traz. É, eu não vou te mentir, assim. Eu, eu tinha, uma, na época, uma visão bem mais afiada uhum. sobre isso. Assim, eu tinha uma visão, digamos assim, bem mais... Uh... Politizada, talvez não, bem mais quadrada disso hum. na época, assim, tipo, muito mais crítica, né, hoje em dia, hum. tipo, eu já vejo de uma forma mais ampla, assim, né, tipo, hum. que sim, a minha crítica ainda permanece, né, eu claro. não acho mais que isso tem tanto a ver com o sistema de achievements, eu acho que é muito maior que isso, sim. sabe, eu, eu relacionava muito a, a, ao sistema, de, porque a gente, tem até, a gente teve né, uma época muito grande de mercantilização de achievement, né? Olha a loucura que a gente chegou, né? A gente chegou na comodificação do achievement, Sim. né? Tinha gente que vendia achievement, eu acho isso malucaço, assim, né? Sim. Mas uh, era um pouco, literalmente, assim, principalmente sobre isso. Hoje, tipo, se eu fosse fazer o bem feito de novo, eu deixaria mais claro uh, a, a crítica sobre a minha visão que eu tenho agora, assim, que é muito mais sobre... Uh, as construções morais do jogo que não não te fazem questionar certas coisas que são importantes questionar né muito pelo prazer do jogar etc que eu não sou contra acho que a gente tem que jogar para aproveitar mesmo mas sim. eu quero dizer assim que uh, tem muitos jogos que te oferecem uma duas três quatro cinco cinquenta rotas e muito tu vai seguir a rota não pelas tuas crenças ou paradigmas morais e sim para otimizar a tua gameplay né? Tu vai fazer isso porque, te tipo, é gostoso ou porque faz o barulhinho legal, né? E o ex te leva a acreditar que isso é tri, que isso é legal, que isso é bacana, né? E longe de mim ser moralista, assim, eu não acho que isso seja gravésimo, assim, eu não acho que isso seja super grave, mas eu acho que isso junto com outras coisas da nossa cultura atual, isso junto com a comodificação, né, do... do, do do terror, não do terror, horror, gênero, né? Do terror, eu quero dizer terrorismo mesmo, assim, violência, né? A, a, uhum. a, o entretenimento em cima da violência, né? A sensacionalização da violência, tudo isso junto, acho que nos leva para um caminho meio complicado, assim. Eu uhum. acho que eu deixaria isso um pouquinho mais claro hoje em dia. Uhum. Quer fazer mais perguntas, João? Você não, tem uma aqui. Vou fazer uma aqui. Mais uma observação, é. porque eu, eu, eu, fico, eu, eu, eu não imaginava, assim, que que por trás desse jogo tivesse tanto significado, tanto simbolismo. É muito mais uma observação do que necessariamente uma pergunta, porque <risos> que crítica, poxa, se assim, você fez um, um passeio aí da, da, da antropologia, da sociologia, no momento bem atual, né? Assim, essa cri... é, é, é um jogo que esconde nele uma crítica muito forte ao momento que a gente está vivendo hoje. Sim. E tem uma pergunta um pouco mais estética, que meu sócio mandou aqui no nosso chat. Você tem como referência, além da crepe pasta, e parece que tem um Game Boy também, jogos dos anos 90. Você sente uma identificação maior com esse tipo de estética? Ah, então, assim, uh... é difícil não sentir, né? Eu, eu sou uma, uma criança oitentista, né? Eu sou Sim. de 87, nasci nos anos 80, né? Então, eu vivi o videogame dos anos 90, né? Uhum e principalmente Somos. aqui no Brasil eu sou de 89 <risos> tô olha só, principalmente aqui no Brasil a gente teve, né com a Tectoy, né, quando a Tectoy era bem presente no Brasil, não que hoje não seja mas era muito mais, né, ela era para quem não sabe, né, a representante oficial da, da, da, da Sega no Brasil, né, ela hum. produzia os videogames da Sega no Brasil, tanto que a gente tem o Mega Drive e não o Sega Genesis, né a gente tem uhum. a nosso, nossa própria versão né, do, do Genesis Ah, uh... Eu era muito essa criança do videogame, né? Porque eu demorei para ter meu próprio videogame, porque era uma criança bem pobre, né? Mas meus Sim. vizinhos tiveram alguns, né? Então, eu sempre fui voyer, né? Eu jogava videogame na casa dos outros, e como eu, quando eu era muito criança, né? Uh, eu nunca deixava jogar, só deixava assistir, né? Eu, eu, eu não era nem player 2, assim, eu era player zero, né? Uhum. Então... Eu acho que muito desse infantil não vivido dessa época, digamos assim, me sobra essa nostalgia estética, né? Mas é puramente estética, viu? Eu não tenho nenhum apego né, com uhum. os jogos da época. Né? São pouquíssimos os jogos da época que eu tenho apego. É puramente estético o apego, né? E porque, é assim, quase ah... como se fosse a sua linguagem também, né? A linguagem do seu tempo. Isso, e assim, né, meia culpa, né, eu sou pixel artist, né, é, é assim, uhum. é a, o traço artístico que eu me identifico hoje em dia, né, é o traço artístico onde eu acho que eu brilho mais, então assim, a estética que mais pra mim vai combinar, né, com, com, com esse arcabouço, né, que eu tenho de, de visual, vai ser um pouco, né, retrô, né, mesmo que seja um novo retrô, né, que a gente faz um quase que um retrofuturismo, né? Porque é muito engraçado como as pessoas identificam bem feito com uma estética de Game Boy, quando ele é até 3D. né? Eu acho isso um fenômeno bárbaro, assim, eu acho, acho realmente muito legal, eu gosto muito de, de ouvir isso, porque é como convence a mentira, né? Como convence a brincadeira que a gente faz. Que a galera realmente fala assim, nossa, mó visual de Game Boy, eu fico assim, caralho, gente, é, é, é, eu fico muito feliz quando falam isso, porque eu fico assim, pô, funcionou. Né, porque é um visual meio Play 1, na verdade, né? Porque é um 2.5D, né? Uhum. Bem aos modos de Play 1, assim, low-poly, né? Com umas texturas uh, mid-res, assim, né? Com Mold 7, né? Final do SNES, né? Começo do Play 1, né? Uhum. Bem assim, Final Fantasy VI, assim, por aí, assim. Star e Fox. Eu acho, é, e eu acho muito bárbaro como a galera identifica como Game Boy, que realmente é uma das, das referências. Não, não vou mentir, super é né, mas eu quero dizer assim que eu gosto da galera notar, porque, tipo, não foi o caminho que a gente seguiu, né, e mesmo assim ficou ali a assinatura e tal, então, assim, eu não vou dizer assim que não é exatamente uma preferência estética, é porque é uma memória de uma época que eu não consegui viver, digamos assim. Uhum. Muito interessante você falar da questão da experiência de Voyeur, porque é uma coisa que as pessoas não se dão conta, é... É, Cabe, eu, eu, eu sou praticamente o oposto de você, eu era o player 1 em casa, e é engraçado que eu não fui para o desenvolvimento de games, eu fiquei no jornalismo, eu fiquei na cobertura, na superfície, e é isso que eu ia te perguntar até, quando, quando te deu um clique que você devia ser desenvolvedora, como é que você se encaminhou para isso, como é que você fez, foi autodidata, você foi fazer faculdade, o que, que você foi fazer? caramba quando é que teu o clique sabe que assim uh... porque é, um salto, story, é assim. um salto muito grande né de voyeur para tipo vou criar meu jogo pô nossa, é nossa. então ocasionalmente eu tive meu videogamezinho né meu primeiro videogame uh -huh. foi um Mega Drive quando todo mundo já tinha Play one eu tive meu Mega Drive né Legal. eu adorei meu Mega Drive eu tinha só sei seis jogos mas era o suficiente para mim assim uh -huh. né Uh, mas não clicou naquela época assim. Eu gostava muito de jogar videogame Mas não, nem era meu hobby predileto vamos supor, assim. Eu gostava muito mais de brincar na rua, por exemplo né? Eu gostava muito mais de desenhar né? Eu sempre gostei de desenhar né? Uh, mas eu tinha um hobby mais predileto Eu gostava de desmontar e tentar remontar aparelho hum. Né? Eu era uma criança terrível Eu era peraltíssima Eu devia enlouquecer minha mãe A Quebrava gente... muita coisa no meio do caminho, hein? É, a gente morou uma época, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sou originalmente Passo Fundo, né? Hoje eu moro em Porto Alegre. E a gente morou perto de um desmonte, né, uma vez. Hum. E no desmonte tinha o seu Casimir, né? Hum. Que era o dono, sei lá, gerente, alguma coisa, que era muito pequena para saber que cargo ele ocupava, assim, para ser sincera. E ele gostava muito de mim, então ele me dava os aparelhos que não dava para vender, para recuperar de nenhuma forma, e eu aproveitava para montar e desmontar aquilo, né? E assim, eu projetava na minha cabeça de criança, assim, tipo, fascinado, assim, não, eu tô montando um novo aparelho, eu não tô remontando esse aparelho, eu tô montando um novo, tô inventando uma bugiganga, né? Eu acho que é porque eu assistia Inspetor Bugiganga na época, né? Para quem é de 80 vai lembrar, Sim. o antigaço, né? E eu achava, assim, um barato, né? Eu achava, assim, nossa, que incrível, eu vou misturar vários eletrodomésticos e vai virar, tipo, sei lá, um robô. né? Nunca consegui, infelizmente, né? Uhum. Mas eu gostava muito de, de, de visualizar essa coisa. Estou mexendo numa coisa que já existe. Aí, sei lá, vai muitos anos na frente, eu acabei tendo um Play 1, né? E eu me apaixonei muito uh, por Chrono Cross e Legend of Mana. Né? Eu fiquei uhum. assim, uau, eu quero fazer videogame. Porque eu já escrevia historinhas, eu já desenhava e eu achava que eu queria ser quadrinista. Hum. Né? Mas foi jogar Cronocross e Legend of Mana e eu falei, eu quero fazer isso daqui. É isso daqui que eu quero fazer. sabe? Eu, eu, eu, eu quero esse tipo de interação com a mídia. Não é quadrinho, é isso daqui. E eu tive a oportunidade, né? eu fui uma criança privilegiada, que eu tive bolsa num colégio particular, né? bolsa integral. Né, lá na quinta série, né, eu, eu fui do colégio público até a quarta série, na quinta série eu estudei num colégio de Rico, né, de São Leopoldo, que é uma outra cidade do, da, da região metropolitana do, do, de Porto Alegre. E lá tinha uma sala de informática muito bem equipada. Né, foi onde eu tive assim acesso uh, a computadores, assim, tipo, tops assim da época. Pensem né? assim, assim tipo, que é início dos anos 2000, assim. E, para quem é da época ou, ou sabe, né, por arquivologia, antes dos Reddits, antes dos Orkuts, a gente tinha, né, o pai de todos esses fóruns era o invision Free, né, que era uma plataforma onde tu criava teu próprio fórum, etc e tal. E uhum. eu entrei em contato com o invision Free de mod de Doom. Né, era o invision cara, específico você foi atrás. De de Doom, né, porque eu amava Doom, porque era o único jogo que rodava no PC do colégio. E hum. rodava liso, assim, rodava assim, 13 FPS, assim, parecia, assim, um carro de corrida. É, né? hoje, tá rodando, hoje tá rodando a mantegueira, você não tava tão errada, não. É isso é, aí. 13 FPS, assim, eu, eu te juro que um dia quando eu fui jogar Doom a 60 FPS eu me perdi, assim, porque eu tava acostumado a 13 FPS. Mas, enfim. E... E nesse fórum tinha um subfórum de outras engines, né, de mods e tal, etc e tal. Não fazia ideia que era engine na época e tinha um tópico assim, ah, uh, começou a tradução da RPG Maker 95, né, e eu, que, que, que caramba é RPG Maker 95, pô, RPG, gosto de RPG, né, Maker, pô, é de fazer, né, fazer o próprio RPG, quero, né, quero, farei, né, uhum. aí baixei no computador do colégio, sabe-se lá como rodou, né, ele era 50% em japonês, 50% em inglês, eu não falava inglês na época, muito menos japonês, né, Uh, porque já era, tipo assim, um hack para traduzir e tal, né? Viva a pirataria. Pode falar. Sempre. Falei. Pode, pode. <risos> Não, espera um pouco, gente. Espera um pouquinho. Vou, vou, vou fazer um statement aqui. É, é o seguinte... Eu fui assistir o documentário Loading esses dias sobre os primeiros jogos de computador? Se não tivesse pirataria não é. tinha nada, gente. É é, é uma Brasil, discussão tenho... é uma discussão assim tudo bem eu entendo aqui oficialmente tal tá, drops de jogos não vai botar uma matéria sobre emulador mas pelo amor de Deus sabe a gente sabe como as coisas não, são é. e a gente sabe que a, a preservação gente, de é jogos pô. é péssima Sim. Então aqui no Brasil no a gente sentou no trono da pirataria, né? A gente só teve história do videogame no Brasil por causa da pirataria e da Tectoy, né? São os dois é. pais da história do videogame no Brasil. Hum. Aí uh, eu comecei... Eu não conseguia entender o RPG Maker. Então no que, que eu me fascinei? Tentar desmontar e remontar o RPG Maker, porque era isso que eu fazia com os aparelhos, né? E daí eu comecei a me apaixonar por programação e arte. Eu já tinha, né? Juntei as duas coisas e olha só o que que deu. Foi isso. Esse é o clique. Alô? Caiu? Caiu, não. Queixeira. Muito bom. Caiu, não, tô te ouvindo. É, é, é, é uhum. curioso. Alô? Vocês estão me achei ouvindo? Que eu tinha caído. Acho que a minha conexão tá. Não, não. Eu, eu, eu tô com a conexão ruim. Eu tava ouvindo vocês meio cortado. Você falou que desmontava e montava RPG Maker. João Guilherme, se você quiser fazer Guilherme... pergunta, faça aí, meu querido. Senão não, não, tá, tá, tá, tá tranquilo. Estou tô bem confortável aqui aprendendo. Tá bom. É, uma coisa que eu ia te perguntar, é, Cabe, como é que você vê o mercado hoje, depois que você se inseriu, quando deu o clique e você resolveu desenvolver jogos? Como é que você vê? É, é um mercado que está se tornando mais inclusivo? Você ainda acha que é um mercado que tem muito preconceito? Um mercado que só pensa um jeito de fazer jogos? Como é que você vê a cena brasileira de games? Eu queria ouvir um pouco tua visão sobre isso. Cara, eu tenho uma mensagem positiva. Real, assim, eu tenho uma, uma imagem, uma perspectiva positiva da cena, de verdade, assim, né, eu não vou nem gastar críticas, assim, porque eu não, assim, claro que sempre tem, né, a gente tá inserido num, num sistema, sobretudo no Brasil, né, que é uma merda, né, mas eu quero dizer assim, a gente tem no videogame, né, e nem só falando de Brasil, assim, internacional, um cenário muito queer, né, uhum. o cenário do videogame, do jornal games, né, das comunidades, é super queer, uhum. né, hoje em dia o esporte também, super queer né, a gente tá, tipo, tomado, né, graças a Deus, né, Deus seja queer, mas assim, uh... que bom, é ótimo, é maravilhoso, assim, eu tenho só a comemorar, assim, a gente tem grandes nomes do game, do, do game studies que são queer, né, assim, a gente tem um espaço que não é exatamente homogêneo queer, né, mas ele é bem presente, né, a gente tem, a, a, a gente habita de forma presente, né, a gente tem ainda uma crise de desproporção ainda assim, né, em questões raciais. Né, a gente tem, infelizmente, né, por causa do sistema Sim. que a gente vive, né, uh, de racismo, né, a gente tem uh, um setor majoritariamente branco, né, sobretudo, né, no nível industrial, nível AAA, né, majoritariamente branco. Aqui no Brasil a gente tem até um cenário bem diverso. Né? deveria ser mais diverso ainda, uhum. né, quem sou eu branca aqui para responder por isso, né, mas, enfim, né, a gente tem, né, é um cenário que tem presenças, né, de pessoas negras, mas... né, tem, tem pessoas indígenas desenvolvendo jogos, né, então, assim, uh, deveria ser mais, né, o que falta não é uh, entrança, né, a entrada existe, o ingresso existe dessas pessoas no setor, né, falta visibilidade para essas pessoas, né, quando se fala em raça, né, sobretudo, acho que o Pedro caiu. e uh... essas pessoas estão ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo a gente ainda? Comenta aí no chat. Ou caiu a live por completo? Não, não caiu não, a gente tá, a gente eu, eu tô acompanhando aqui no Facebook. A gente ainda tá, tá rodando aqui direitinho, Ah, tá? não, perfeito. Então você Pode continuar a falar. Pode continuar falando. É então assim para mim assim falta muito mais assim, a visibilidade visibilizar esses trabalhos né, dessas pessoas que não são brancas né, para tipo justamente disputar essa branquitude no setor né? uh, e ao mesmo tempo assim também tipo, da, né, da população queer que apesar de a gente ser muito presente nem sempre a gente tem tipo super uma visibilidade tal. eu não posso reclamar sobre mim né que além de eu ter meus privilégios tendo não sou branca né? eu sou solista eu sou magra, etc e tal, né, eu tenho meus privilégios na inserção, né, desse mercado, né, eu não sofro, eu não sinto que eu sofro exclusão, sabe, eu não posso reclamar, né, eu, eu me sinto muito bem recebida, né, eu tenho só agradecer, eu não tenho nada a criticar sobre mim especificamente, né, eu sou muito bem respeitada, né, uh, não rolaram até hoje sinistros, né, de transfobia no setor, né, Rolou, a, a, a misoginia rola, né, misoginia infelizmente é um negócio que me persegue, né, mesmo no setor que é mais diverso, né, misoginia rolou mais do que transfobia, o que para mim é uma surpresa, porque tipo, no dia a dia fora do setor é o contrário, né, mas uhum. rola assédio, né, rola uma que outra perseguição e... e e, e condescendência, né? A gente sofre muita condescendência, as mulheres do setor, né? Em relação aos, aos homens do setor, né? A gente, a gente é encarada com muita condescendência, né? Como se a gente não não fosse habilitada ou especializada no, no que a gente é, né? Eu não habito só o setor desenvolvimento, eu também sou acadêmica dos game studies, Então, tipo, no game stories, né? Rola bastante essa condescendência, apesar de que, né? Repito, né? Uh, grandes nomes do game stories são queer, são mulheres, né? são pessoas não brancas e mesmo assim é, né quando você quando tem, você né? fala de condescendência é um pouco daquela coisa da inclusão muito mais no discurso do que na prática né você isso. ainda vê homens articulados nas posições de liderança e pouco isso. realmente é a abertura para tipo ó, oh, gente tem que pagar melhor tem que pagar o mesmo salário da mulher pro como se ela é sênior um salário de sênior porque isso. na verdade é isso aí quando chega na discussão da grana é onde o bolso dói né é. Né? Que é muito tipo as crises e as contradições que a gente já vive no capitalismo como um todo, né? Não só no setor assim, né? Tipo a gente vive nesse mundo, né? com essas estruturas, uhum. né? Então, muito do que eu teria a reclamar, muito já é espelho, já é cenário, né? do cenário de trabalho brasileiro para absolutamente todas as áreas, né? que acaba também respingando no setor de jogos assim. Se eu tenho uma coisa a reclamar, uh, nem é sobre diversidade, né? no, no meu caso, assim, nem é sobre, ser sobre LGBT, é que a gente carece né, no setor, e novamente, agora não estou mais falando de Brasil, estou falando do mundo, uhum. de direitos trabalhistas. Né? A gente não tem, infelizmente, ainda sindicato, a gente ainda não tem direitos trabalhistas. Sei que talvez algumas coisas vão surgir no futuro, vejo tensionamentos acontecerem, fico muito feliz com isso. Né? Eu vejo um futuro muito melhor, né? mas se for falar de hoje, hoje, 2022, 15 de novembro, ainda, né, carecemos, né, de remuneração, né, a gente tem uma remuneração ainda muito baixa, né, a gente, como não tem piso salarial, né, as remunerações são muito, né, curvilíneas, né, elas são muito, tipo, desproporcionais, e daí vai entrar as questões de atravessamento de raça, gênero, sexualidade, né, vai se aproveitar para já que não tem piso ser essa bagunça, né, e sobretudo quando a gente fala de cenário brasileiro com o cenário internacional, a nossa mão de obra, ela é secundarizada, né, a nossa mão de obra, ela é um sucate, né? A gente, né, para os colegas que já trabalharam para o exterior, né, eu já trabalhei para o exterior, a gente aqui do Sul Global, né, sobretudo Brasil, Filipinas, né, a gente é mão de obra barata, né? A gente é encarado como mão de obra assim, segunda mão, né? Então a gente é muito mal pago, né? Acaba nos sustentando porque o dólar querendo ou não, tipo, valoriza, né? Ele é mais caro que o real, etc e tal tá assim, tipo, a gente acaba aceitando esses contratos horrorosos, assim, do exterior, mas que eles são bem underpaid, né? Eles são bem, tipo, abaixo do que a gente deveria estar recebendo, né? A gente tem expertise, a gente tem formação a gente tem uma série de coisas e não é pago proporcionalmente, né? Justamente porque a gente não tem nem a nível nacional, nem a nível internacional, né? Sindicato, piso, direitos trabalhistas ou qualquer coisa do tipo. Tanto que a gente está toda hora vendo notícias de crunch time... Né, de assédio moral, assédio sexual, dentro do setor, justamente porque a gente não tem nada para nos proteger, né? A gente não tem nenhum órgão atrás da gente que diga assim, olha, isso não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ter punição, vai ter represália, sabe? Vai ter alguma coisa. Não, não tem consequência, né? O, o patrão do setor pode fazer o que quiser com a gente. né E a gente baixa a cabeça né ou grita, né? E, as, e quando a gente grita, a gente é demitido, então né uhum. então é, ou é, é acontece um... ou o que acontece o que eu tava vendo com as grandes cadeias né keb eu até queria que você comentasse se você se sentir livre para isso você tem caso da da riot da activision blizzard que é assim história escândalo barulho na mídia vamos trocar os, di os diretores você faz uma mudança cosmética sim e a coisa... E o problema, na verdade, ele permanece, porque as condições de trabalho ainda são complicadas e você faz um programa de inclusão de mais um personagem queer ou feminino no jogo principal da marca. E aí, tipo, uma isso não soluciona. Marca. Isso não soluciona o problema. Uma coisa que eu, te, eu queria te perguntar. Apesar disso, você tem uma visão muito positiva do futuro. Por que você tem essa percepção? Olha, uh, eu vejo movimentos tá, de tensionamento nesses debates, né? Eu vejo tipo, o eco dessa solicitação, desse, desse, desse grito, né? Dos trabalhadores, dos colegas da classe, sendo cada vez mais ouvido. A gente teve, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá? A gente teve o candidato a deputado estadual uh, uh, Léo Silvestrin do PCB, que já trazia na plataforma dele né, o ah, começo legal. do sindicato para, para a classe né estava na plataforma dele né e e, e, e assim ele uh, foi eleito? não, não né, mas, mas eu que gente... quero conversar com ele espera um pouco ele tá pensando no setor de games isso é interessantíssimo vamos falar sim não Léo tem, tem propostas maravilhosas né, Legal. Tinha, né na, na eleição passada né uh, partidos né de esquerda tão dando atenção a isso né atualmente não sim. que não deram no passado não, não é isso que eu quero dizer não é tipo assim. Uh, botar um dedo na cara dos partidos de esquerda e dizer assim, Ai, como assim vocês nos esqueceram? Não é sobre isso. Né? Mas existe um problema eu... crônico do, da Dilma e do Lula, e eu falei isso quando teve a entrega da cartilha do presidente, que eles pensavam uhum. os games como extensão do audiovisual. É um erro, Sim. é um erro. Você, você, você, você, você subtiliza a área, né? Sim. Não, é que a gente tem uma crise né, uh, uh, do imaginário popular uh, que jogo, assim como arte, né, não é trabalho, é hobby. Né? a gente tem essa essa dificuldade de entender né, o trabalhador tanto da área de jogos quanto o artista né, e tem a gente outros setores de trabalho que sofrem mesmo do caos né, uhum. de entender como trabalhador e não como robista remunerado né? hobby remunerado, que loucura isso né? se é hobby uhum. remunerado é trabalho né? se está tá recebendo uma remuneração é trabalho né? então assim, se a gente já tem essa crise do imaginário né, veja bem a gente tem pessoas que se atualizam sobre o setor, né? comunidades inteiras que se atualizam pelo setor. E quando a gente fala de jogo X do AAA, a pessoa vai imaginar o quê? Um monte de trabalhadores desenvolvendo ou o Hideo Kojima desenvolvendo sozinho? Uhum. Né? Existe toda essa crise. E longe de mim falar que o Hideo Kojima também não é trabalhador, eu quero dizer assim que existe essa centralização, né? essa figura mágica, né? essa figura mística que o diretor... Ou o ilustrador principal, o character designer, né, essa figura que assina o nome embaixo, é a pessoa que está fazendo o jogo, não tem nada por trás. Né, e essa pessoa fazendo o jogo faz por mágica, assim, estala os dedos e o jogo cai. né? Ela não trabalha para fazer o jogo. Então, a gente tem toda essa crise cultural de entender o jogo como produto do trabalho, né? como resíduo de vários trabalhadores, ou um grupo de trabalhadores, ou até né das pessoas que fazem sozinhas, né, um trabalhador né? é o resíduo daquele trabalho, né? é uma mão de obra. Né? então se a gente já tem essa dificuldade de encarar o jogo como resíduo desse trabalho e não só como tipo, uma coisa que surge por mágica né é muito difícil trabalhar que fulane é trabalhador e de setor né a gente tem isso cultural assim então assim hoje em dia eu vejo isso sendo trabalhado de forma muito melhor né eu ia inclusive mencionar né a cartilha né do Lula Play né que eu sei que estava no num dos nomes envolvidos, etc e tal, que também parece, assim, tipo, dar um futuro, né? Parece, assim, tipo, uma, uma fagulha de esperança, digamos assim, né? Mas eu vejo que não está só centralizado nisso, né? Eu, eu vejo outras, outras figuras. Não, o Lula, Lula Play, eu posso, eu posso falar até um pouco, porque eu participei, a, a gente participou da, da feitura da cartilha, eu tinha falado para as pessoas para colocar a sindicalização como primeiro item, até por ser um documento para um partido dos trabalhadores. Não faz para mim muito sentido se entregar assim. Ah, vamos fazer aqui a cartilha só dos empreendedores. E, tipo, não, não tem muita lógica. Mas existe um movimento nos Estados Unidos já em cima disso de sindicalização, Sim. que foi uma coisa, foi uma leitura que eu, que eu trouxe um pouco para ela. Mas meu sócio está perguntando aqui para você, que é, Cabe, também. Você acha que o Brasil tem condições de repensar a indústria uma vez que não tem necessariamente os mesmos vícios dos Estados Unidos ou da Europa? Uau, adorei a pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a nossa indústria, assim, ela não é exatamente jovem, visto que, sei lá, a gente pode trazer ela de volta desde os anos 80, né, querendo uhum. ou não, assim, temos aí 42 anos de indústria, não é pouco tempo, né, mas ela não é que nem, uh, que nem ele falou, assim, ela não é viciada, né, a gente tem, assim, nos Estados Unidos, né, uma indústria que desponta na né, história no Vale do Silício, né? que já é um lugar péssimo para estourar. Né, já é um histórico, assim, que tipo já traz uma série de vícios, uma série de problemas, né? E a gente ainda não tem o nosso Vale do Silício. Tomara que nunca tenha, né? Deus queira, uhum. né? Então, a gente tem aí uma oportunidade, né? Porque a gente tem um cenário, a gente tem os quadros do, do, do game design, né? Do game development brasileiro. São formados de vários grupos, né? Uh, e nem todos eles têm um CEO gigantesco por trás, né? A gente pode contar nos dedos, né? Quem realmente, assim, tem, tipo, uma bala na agulha do tamanho, assim, de um AAA gringo, né? E isso não em detrimento do nosso cenário. O Nosso cenário é ótimo, né? Nosso cenário uhum. é muito capacitado. Nossos desenvolvedores são ótimos, e não é porque, assim, que eu tô falando né dos meus colegas, mas, assim, não tem gente uhum. boa, né? O que eu quero dizer é que, assim, que esses grupos eles já são administrados de outra forma, né? Eles não são essas, essas super empresas, mega investidas e tal, com esses modelos de negócio né, semelhantes ao AAA. Então a gente tem aí um quadro fértil né, para um cenário diferente. Né? Talvez não seja o tipo, um cenário assim, tipo, um melhor possível, porque assim, novamente, a gente ainda está inserido num país capitalista, né? A gente ainda está tipo, né, sob as contradições do capitalismo, então, assim, né, liberalismo acontece, né? Mas hum. eu quero dizer assim, que a gente tem a oportunidade de não ser o cenário estadunidense, e isso para nós seria, tipo, um futuro ótimo. Ainda não é. A gente ainda tem um cenário melhor, né? Por exemplo, o que ele comentou tem a, G, a, a GW, né, a Game Workers Unite, né, que essa... Essa célula de, de, de fomento, né, de sindicalismo nos Estados Unidos, pô, Sim. ela já tem uns bons anos e o sindicato ainda não saiu. Eu acho que no momento que o Brasil der esse pontapé, o sindicato sai em dois tempos. Eu estou falando sério. Mesmo porque a sindicalização dos Estados Unidos, ela é por incrível que pareça, ela é inferior do que o Brasil, gente. A CUT é uma organização muito mais é, afiada muito do fácil. que os, os, os órgãos trabalhistas americanos. É, eu não queria politizar tanto o discurso, mas como a CAB já puxou, eu, eu, eu surfei e é isso aí. João, você tem alguma pergunta que você queria acrescentar sobre o Hero Games, sobre ter a CAB como palestrante lá? Deixa eu ver um pouco. Olha, eu estava aqui ouvindo aqui a Cabe falar e fiquei bastante curioso assim para entender um pouco mais é, do tema da, da palestra dela, né? Porque a gente fechou aqui que ia ser é, eu estava aqui olhando que era game design do jogo bem feito, né? Assim, mas basicamente você deu muito spoiler do que vai falar, né, é, Cabe? Alguns. Então... <risos> vários spoilers aí Algum. porque eu vi que quem eu, eu quiser vi que entender quem quiser entender mais tem que assistir aí agora é o meu momento de fazer a propaganda devida que é no dia 23 de novembro uma quarta-feira programação 100% online gratuita para vocês acompanharem a palestra da Cab vai ser no dia vai ser no horário aqui que tá das 12 é... às 13 horas das 12 às 13 horas exatamente. Aqui é é que tem duas palestras do mesmo horário, que também vai ter o Marco Venturelli lá. Mas, ó, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, que é bastante importante. Já está aqui na nossa programação. É uma, vai ter, a live vai ser pelo YouTube, né, João Guilherme? Sim, vai ser. Tu, tu, tudo vai ser transmitido, tá? Pelo YouTube. Vão ser dois canais do YouTube: um no auditório Valdir Diogo, o outro no José Flávio. A nossa amiga Cabe aqui, ela vai ficar no José, no José Flávio. E uma vez que a gente transmite, nós também vamos gravar e colocar no canal do YouTube. Assim, para quem não pôde pegar participar na hora, ele né, vai poder ver num segundo, num segundo momento aqui, tá? Uhum. Ó, Todas o link está aqui no nosso, no nosso chat, gente. Coloquei para vocês aqui, ó. Herogamesbrasil.com.br. Programação. É, o que eu acho legal desse bate-papo, vocês estavam falando de spoilers, né? Mas é, uma coisa que é legal é o seguinte. A Cabe vai estar lá falando especificamente sobre o jogo dela, gente. Então vocês podem tirar todas as dúvidas. Vocês podem, inclusive, inspirar os jogos de vocês. Teve uma coisa muito legal que você falou, Cabe. Eu não quero é, dar spoiler da palestra, mas você falou do, do, da Creepypasta, o que, que ela é e como ela influenciou o seu jogo. Mas essa coisa de pegar a cultura da internet, é, os memes, uma coisa que não é necessariamente assim... Um discurso pronto e transformar isso num jogo. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais preciosas que você tem amostrado o seu jogo, por isso manda mais detalhes lá no evento pra galera não ficar. Não, claro, sem tem saber muita coisa direitinho. ainda para ser falada. Eu não falei de todo o projeto game design do jogo, só dei uma palhinha. É isso aí. O João, ficou, o João ficou com medo ali, ele achou porra, já tá <risos> adiantando a palestra aqui, caramba. Não, Queridos, acho tempo. que era. Pode falar, desculpa. Desculpa. Não, não, não, na verdade, não foi nem com medo, não. Eu fiquei foi curioso, sabe? Tudo, tudo se encaixa, assim, já estou tô, já tô ansioso para quarta-feira. É isso aí. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Teve alguma coisa que eu não perguntei? Isso vale tanto para a Cabe quanto para o João Guilherme. Alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam abordar, que eu esqueci de falar? Vamos lá. Não. Pensando, não. Para mim também não. Foi tudo ok. Tá certo, então. Queridos... Beijo, bom descanso para vocês. Obrigado pela, pelo espaço e pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui para o nosso programa. Vai ficar gravado no Facebook, eu botei o link nas redes sociais para vocês assistirem também. Tá bom? Eu que agradeço, Pedro, o espaço aqui para a gente poder divulgar o evento, e principalmente a Cabe, né? que ela está presenteando a gente, compartilhando o conhecimento que ela vai ter na quarta-feira, no dia 23 de das 12 às 13 horas da tarde. Eu quero também agradecer o espaço, agradecer quem ficou aí escutando a gente até agora, né? Dar uma boa noite. quem quiser acompanhar nosso trabalho, né? Pode ir no Twitter e procurar oicab, que nem tá meu nomezinho aqui embaixo, meu Deus do céu, o, es o espelhamento tá me atrapalhando aqui. <risos> arroba oicab, ali, como tá escrito, né? Que ali a gente lança todas as atualizações sobre os projetos, a gente tá para lançar os portes do, do nosso jogo bem feito. E tá para ser mais novidades, a lojinha e mais dois novos jogos, Madrugadas, Membrados, stress e Monstrinha de Bolsa Metista. E quem quiser também, que tem uma hub de todos os nossos links, pode acessar o É isso aí. A publisher do seu jogo é a Killbyte né? É a Killbyte Tá certo, então. Obrigado, João Guilherme. Obrigado, Cabe. Beijo, queridos. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui mais um pouquinho na live, gente. Deixa eu só falar aqui as notícias principais para a gente fechar a semana aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos ler aqui rapidamente três notícias para vocês. É, a gente tem feito vídeos também das notícias, gente, que são bastante importantes aqui. Lá do Drops de Jogos aqui. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui até esse Horário, vamos botar aqui, ó. o, Cássio, o jogo Cassiodora Shoot'em Up brasileiro recebe data de lançamento, o indie novo que estava na BGS 2022. Des os desenvolvedores brasileiros da Void Studios e a publicadora francesa Pid Games estão orgulhosos em apresentar o Cassiodora, seu novo eletrizante game Shoot'em Up. Cassiodora é um jogo recheado de ação e aventura do cultuado gênero popularizado nos fliperamas, que chegará aos PCs via Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, em 15 de dezembro. Com toques originais e únicos no gênero e homenagens a clássicos atemporais do Shoot'em Up, como Cotton, Parodiums e Forgotten Worlds e hits modernos como Cuphead, Cassiodora já pode ser testado gratuitamente através de uma demo no Steam. Vamos ver aqui o jogo um pouquinho. bacana esse jogo, gente, brasileiro aqui para vocês curtirem, que é sempre bacana. Eu tava vendo a, a CAB é, e justamente eu tava vendo também o, o trailer oficial do Bem Feito. Deixa eu pegar aqui o trailer só para mostrar para vocês, porque é bastante importante a gente mostrar para vocês os jogos nacionais, gente. Vamos lá. <risos> ter Isso aí, gente, esse aqui é o, aí. É, o jogu é o bem feito, que é um joguinho muito bacana aqui para vocês acompanharem. Última notícia de hoje, gente, só para a gente fechar muito bem aqui, os pacotes de Steam de Champions 2022 de Valorant renderam 20 milhões de Dólares. Léo Faria, chefe global de esportes da Riot Games, comunicou que a empresa gerou mais de 20 milhões, aproximadamente 106 milhões de reais, com pacotes de skins do Campeonato Mundial de Valorant Champions 2022. A, a empresa implementou... Uma grande mudança no cenário competitivo com o novo sistema de franquias e parceiros da Liga previsto para começar no próximo ano. A nova temporada que terá início no Brasil no próximo ano pretende inaugurar a nova forma de trabalho cooperativo que se realizará por meio de uma aprovação de 30 equipes nas seleções para três regiões, América, EMEA e Ásia Pacífico, que acho que deve ser a zona europeia essa daqui. Uh, queremos que os times se comprometam em profissionalizar as suas organizações, desenvolver capacidades e proporcionar ótimas carreiras para os jogadores e finalmente desenvolver o fandom, declarou o executivo, ao comentar o programa de distribuição de valores entre as equipes participantes. Metade dos valores finais foram destinados aos 16 times, com cada equipe abocanhando algo em torno de 1,25 milhão de dólares, ou 6,6 milhões de na conversão atual. O Valorant Champions 2022 foi conquistado no final de setembro pela Laude, equipe Bra de organização brasileira que tem mantido um histórico de sucessos no Z Sports. É isso, gente. Muito obrigado a presença de todos vocês aqui na nossa live. Foi muito bacana. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.